Salve pessoal, esse é o primeiro episódio oficial do podcast, a gente já lançou um piloto, episódio zero, e agora a gente é o primeiro episódio oficial, já que deu tudo certinho, a gente só teve um probleminha no áudio, não ficou tão limpo assim, espero que esse fique, mudei de microfone, apesar que eu tô me mudando, então pode ser que o eco da casa, que não tá cheio ainda, fique uh, atrapalhando o áudio, mas vamos lá. O tema de hoje vai ser privatização. Então, vamos pensar, além da caixinha, direita e esquerda, além da caixinha, é, privatizar, não privatizar, o que é que existe além disso? Eu vou fazer muito, muito curto esse episódio, eu quero fechar em 5 minutos, mais ou menos, e a gente vai discutindo e talvez no futuro eu faça um episódio maior, de meia hora talvez, explicando uh, tudo que a gente vai colocar aqui. Mas a questão é o seguinte... Quando a esquerda ela critica os liberais, chamando de neoliberais, sobre privatização, eles estão, na verdade, estão certos. Porque o que os liberais, os libertários, em geral, não percebem sobre o problema da privatização é que o mercado está tão condicionado, as estatizações, as reservas de mercado, as guildas, elas são tão emaranhadas num, num tecido social nos hábitos de pensamento, nos hábitos de consumo, etc., uh, que é praticamente impossível que você consiga privatizar, que você consiga liberalizar o mercado. E uh, o problema também é essencial, está no fato de que, ironicamente, os liberais libertários não percebem que eles estão pedindo para o governo fazer isso. Eles estão pedindo para o governo, que é absolutamente tudo, fazer isso certo. Como é que o governo vai fazer uma coisa tão complexa quanto... Uh, alterar todo o processo de informação da sociedade, é impossível mas que ele tenha criado o um problema ele também não sabe resolver o problema é impossível que o governo privatize com sucesso qualquer empresa então é... o que é que sobra? ficar parado, mãos cruzados, não fazer nada não, tem basicamente duas opções você tem a primeira opção que é sonegar sonegue quando você sonega você impede que o governo financie essas empresas estatais, que não dão luxo, não prejuízo. E você fica com o seu dinheiro. Aproveite o seu dinheiro. Compre o que você quiser com o seu dinheiro. O dinheiro é seu. Não seja roubado. Só isso. Quando você faz isso, quando a sociedade em peso fizer isso, a manutenção dessas empresas vai ser inviável. Então, mesmo que ninguém faça isso, só você faça isso. Você ficou com o seu dinheiro. Aproveite. Não há razão para não sonegar, só E qual o segundo ponto? O segundo ponto é que é, é um pouco mais complexo, porque e, é, vai depender de, de, de como do quão disposto o governo está para reprimir uh, a concorrência naquele mercado. Então a segunda alternativa é o mercado cinza e o mercado negro. O mercado cinza é aquele mercado que não é necessariamente legal, ele, não, ele pode estar até previsto por lei, mas ele não é um mercado normal, não é um mercado viável naquela da, economia. Então, por exemplo, você importar um iPhone da China não é um mercado, não é rota normal de consumo, você compra no Brasil ou é, compra no Brasil. Então, você compra daqui, comprando aqui, você paga os impostos aqui, etc., e quando você compra na China, apesar de você estar pagando, talvez, os impostos chineses, você não está pagando dois impostos, que seriam os impostos chineses e os impostos aqui. Então está diminuindo a carga de imposto total do produto, né? Então, é... o mercado negro, por sua vez, é aquele mercado que é ilegal. É... A ideia de mercado negro ela se estigmatizou e... com essa, essa habilidade incrível da nova língua política de modificar o significado das coisas, então mercado negro nada mais é que o mercado informal, é aquele vendedor ambulante na rua, é aquela pessoa que vende um cachorro quente sem alvará da prefeitura, sem estar tá pagando imposto, sem estar tá pagando ISS, imposto sobre serviço, sem ter seus, seus, sei lá, talvez seus direitos trabalhistas também, já que ele é autônomo, ah, por aí vai, então, isso é mercado negro, é Comprar. se você compra um produto de praticamente qualquer pessoa que não declara aquela venda, essa é uma venda tecnicamente legal, ela não deveria acontecer legalmente. Então, uh, o governo obviamente não tem como controlar isso a certo nível, então ele foca nas, nas empresas que ele consegue manter uh, uma, certa, uma certa fiscalização consistente. Pessoas uh, aleatórias vendendo comida na rua, por exemplo, não é fácil, então eles não focam tanto nisso. Apesar que em cidades como, por exemplo, Nova York, é praticamente impossível você fazer isso. Então, até pouco tempo, por exemplo, estavam perseguindo aquele pessoal dos food trucks, que tinha aqueles trelezinhos que ficavam andando pela cidade, estacionava em algum lugar e serviam comida ali. Então, vai depender muito de quão disposto o governo está a reprimir esse tipo de economia. Tanto a cinza, tanto, a, é, tanto o mercado negro, tanto o mercado cinza quanto o mercado negro. Então, recapitulando. Você pode só negar, ou você pode escolher esses dois mercados é, para suprir suas necessidades. Então, o exemplo de mercado cinza para entrega é o Shipify. Shipify é uma empresa que está funcionando em algumas cidades no Brasil já, e eles entregam é, encomendas de qualquer tipo, P2P, eles contratam pessoas que fazem essas entregas para você. Tem várias outras empresas pequenas, algumas empresas de de entrega ecológica, que eles usam pessoas com bicicleta existem empresas que conectam pessoas que estão viajando para entregar pacotes de um país para o outro e por aí vai então você utilizar esses mercados que... A, a distinção de ser cinza ou ser negro é de acordo com o quanto eles são proibidos, se ele for explicitamente proibido como é, talvez o mercado de drogas, por exemplo, aí é o um mercado negro, mas se, se o produto ele é, ele ainda é cinza, ele não tem uma definição muito clara, como por exemplo o caso do Uber, é chamado de mercado cinza. Então o mercado de entregas, em geral, fica nesse, esse, nessa coisa meio cinza, porque apesar dos correios terem um monopólio formal, legal, da entrega de correspondência, isso ainda assim não é tão definido, não é tão... Claro, no caso, por exemplo, do Shopify, em que é entrega P2P. Então, como é que você vai processar centenas, milhares de pessoas fazendo entregas aleatórias de papéis, documentos, ofícios, de um lugar para outro? Não faz muito sentido. Então, então, é isso aí. A alternativa não está entre uh, esquerda ou direita, privatizar ou não privatizar. Ignore. Ignore as estatais. Ignore a regulamentação. Ignore as guildas. Ignore as reservas de mercado. Em primeiro lugar, sonegue. Só sonegue só pra caramba. Sonegue tudo o que você puder. Sonegar é ficar com o que é seu. Só isso. É ficar com o que é seu. Não há nada imoral em sonegar. Segundo, use serviços paralelos. Serviços não oficiais, serviços que não estão regulamentados, serviços que não pagam impostos, serviços inteligentes, serviços P2P, serviços que simplesmente vão fazer o que você precisa por um preço muito menor, ou mesmo que seja um pouco mais caro, vai ser muito melhor, então não se compara. Se você é contra a questão da, dos táxis, não perca tempo tentando mudar a, a regulação do, do, do, dos táxis. É surpreendente se você olhar bem, em praticamente nenhuma cidade que Uber entrou, a regulação de táxi foi é, cancelada, a regulação continuou praticamente intacta. então por mais paradoxal que possa parecer, se criou duas categorias, como em São Paulo agora, o Uber e o táxi. Mesmo quando não faz sentido algum, não faz sentido algum que existam duas categorias de transporte particular por automóvel. Não faz sentido, mas ainda assim, revogar uma lei é tão difícil, revogar uma lei corretamente tão difícil, que eles preferem acrescentar uma lei do que revogar outra. Então é isso aí, pessoal. Saia dessa caixinha, não fique brigando com a esquerda pra privatizar, blá blá blá, é inútil. Fique com o seu dinheiro, fique com o que é seu, e quando precisar, use serviços alternativos, use serviços do mercado negro ou do mercado cinza, de acordo com as suas possibilidades e segurança. É isso aí, até o próximo episódio, fica com Deus. Tchau, tchau. The wheels fall off. Hold up. Hey. Oh my niggas to be acting too bold. Take a seat. Hope you're ready for the next episode. Hey. Smoke weed every day.